Meninas, tudo bem? Vou mostrar a vocês como eu tô preparando o meu óleo de coco, como eu tô extraindo, porque aqui é difícil encontrar óleo de coco pra botar no cabelo, então eu comprei esse óleo de coco aqui, dessa marca, e vou extrair o no, óleo de coco não, leite de coco que eu comprei dessa marca. <risos> e vou extrair o óleo de coco desse aqui, desse leite de coco, e vou mostrar a vocês como eu tô fazendo, tá? Porque eu preciso urgentemente o meu cabelo, que está muito seco ultimamente, não tive muito tempo de cuidar esses dias com transloco e tudo quanto, então eu vou fazer aqui e vou mostrar a vocês, vamos lá. Então, eu botei no fogo aqui, dentro dessa panelinha, né, o leite de coco, que agora eu tô esperando que ele comece a ficar bolente, comece a ferver e comece a sair o óleo. Por enquanto tá só no leite ainda, né? tá vendo? Então, meninas, começaram começou a ferver agora. Não pode tampar, né? Tem que deixar a panela aberta e não ficar mexendo. Deixar ele fazer tudo sozinho. Tá vendo, meninas? Já começa a separar o óleo do, do leite de coco. Já dá pra perceber ali as beirinhas do óleo saindo.